Shalom a todos, desta vez venho falar mais uma vez sobre os dízimos, entendam como a palavra dízimo era referido nas escrituras, apesar de ser um mandamento, mas não se aplica necessariamente a um mandamento de modo geral, e muitos podem até dizer, eu por acaso sou obrigado a acreditar no que você está falando? Claro que não! mas as provas já são bem claras assim diz o Senhor Jeová basta já ó príncipes de Israel afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça tirai as vossas imposições do meu povo diz o Senhor Jeová balanças justas e efa justo e bato justo tereis o efa e o bato serão de uma mesma medida de maneira que o bato contenha a décima parte do homer e o efa a décima parte do homer conforme o homem será a sua medida o termo no hebraico para o dízimo seria a décima parte pronunciado como mesil mas isso não deveria ser aplicado como uma forma religiosa. Sabemos que, para aquela época, os sacerdotes eram responsáveis por isso. Mas isso não se aplica em nossos dias. Mas mesmo assim, vemos que isso foi feito de forma desonesta para aquela época. Por isso que houve um questionamento do Criador para aqueles responsáveis. É só ver os versículos anteriores a quem se refere. Vamos adiante. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a décima parte do bato tirado de um couro, que é um homer de dez batos, porque dez batos fazem um homer. As religiões querem sempre ter esse termo dízimo como forma de arrecadar dinheiro. Mas não é assim que está sendo empregado conforme diz nas escrituras. Quando declaram como realmente deveriam ser feitas, este é sim um mandamento para doação e não para benefício próprio, e quando falo de doação não seria apenas para o sacerdote, mas sim para a tribo de Levi, pois os sacerdotes pertenciam à tribo de Levi e também deveriam ser doados não apenas para os levitas mas também para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. É assim que verdadeiramente declara nas Escrituras, para ser bem claro. E chegar-me, ei, a voz para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem", diz o senhor dos exércitos. Mas isso, infelizmente, muitos não querem reconhecer os seus erros ao defender a sua instituição religiosa, conforme pregam os seus líderes. E por acaso existe mandamento paradísmo como mandamento? Claro que sim. Podemos destacar alguns deles, após o povo ter saído do Egito e ter recebido do Criador esta lei. Mas para que serve esta lei? Entendo como já falei, embora não de acordo com os versículos anteriores, mas no qual eu irei mencionar daqui a pouco, conforme irei apresentando este assunto. Portanto, vamos analisar em primeiro lugar o que seria o dízimo para ser bem claro. Também todas as dízimas do campo, a semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Entenderam o que eram os dízimos aqui? Sim ou não? Eram os frutos que eram colhidos da terra para ser mais preciso. Na agricultura. E nisso também está aplicado a produção que se inclui o óleo e o vinho, então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros, mosto aqui é o vinho novo, conforme está sendo declarado, e não para por aí, também era aplicado a pecuária no mandamento, tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao SENHOR. E de modo algum, refere aqui os dízimos a dinheiro vivo, no tocante ao seu salário, e muito menos declara que seria para os templos de pedras. O dízimo foi uma forma gerada para ajudar aos necessitados não apenas aos levitas. Agora perceba como foi apresentado aqui o verdadeiro dízimo. Retirado das colheitas dos grãos, dos frutos da terra e das ervas, e a partir da produção do óleo e do vinho, e através da criação dos rebanhos, retirando as primícias. Mas o que não foi aplicado pela referência aqui, no sentido do que seria dízimo. Aquilo que era adquirido como herança dos pais, ou daquilo que era ganho de alguém, não era para dar como dízimo, o que eram feitas através da construção e do artesanato, através da arte da pesca e da caça, do salário do trabalhador e outros serviços em gerais, não eram referidos como dízimos. Mas hoje as coisas foram mudadas para ludibriar os incautos. Mas é claro que hoje estamos vivendo num tempo diferente que já foram rotulados para uma sociedade que não procura a verdade de fato. Prefere aquilo que está ao seu dispor de forma mais fácil e rápida. Por isso que muitos vão neste engoldo como massa de manobra, sem procurar nas fontes para encontrar o verdadeiro sentido do dízimo. Não vim aqui para agradar a todos, pois isso ninguém consegue, nem mesmo o Messias agradou e nem mesmo o anti-Messias o fará. Tudo o que foi passado para nós, vieram por causa do concílio de Nicéia. O povo não poderia ter essa fonte de busca, apenas os sacerdotes da elite de Roma que começaram essa obra, que foi de forma a ocultar do povo as verdades descritas nela, embora muitos dos que achavam que eram cristãos, acabaram vivendo nos modos da igreja católica apostólica romana, e através de um futuro que os reformistas fizeram, com algumas mudanças pequenas apenas, que na realidade não era para ser assim, deveria seguir nos padrões dos evangelhos e dos escritos das cartas dos apóstolos, que vinha das referências dos antigos registros do Antigo Testamento, mais conhecido como Tanakh. Sei que isso é difícil de compreender, mas se vocês forem mais fundo a esses assuntos pertinentes, entenderão o que eu estou falando. Que todos fiquem na paz do nosso Eterno. E até a próxima, se o Criador permitir. Amém.